No ar, mais um Fábio em Destaque, com as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 17 e 23 de dezembro. Baixo de chuva e sobre fortes emoções, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, sediada em Barbacena, Minas Gerais, realizou no dia 17 de dezembro a solenidade militar de conclusão do curso preparatório de cadetes do ar, ao todo, foram formados 161 alunos da Turma Sabre, que ingressaram em janeiro de 2019 e, após três anos de dedicação, encerraram os estudos com aproveitamento na escola. Mais uma aeronave E-99M foi recebida pela Força Aérea Brasileira. O evento de entrega aconteceu no dia 17 de dezembro na unidade da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. Essa é a terceira unidade do avião que passa pela modernização e integra o projeto desenvolvido sob a responsabilidade da comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate, em conjunto com a Embraer e fornecedores internacionais. Dando continuidade ao processo de modernização de sua frota e armamento, a Força Aérea Brasileira assinou no dia 17 de dezembro contrato para aquisição de novo lote de mísseis Aristi, do tipo AA, de curto alcance e de última geração, equipado com sensor infravermelho e empuxo vetorado, é armamento essencial para ser utilizado em combate aéreo na aeronave F-39 Gripen. Cerimônia militar de transição de cargo de comandante da Base Aérea de Anápolis e de comandante da Ala 2 aconteceu no dia 21 de dezembro, em Anápolis, Goiás, o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, participou do evento, que marcou a despedida do Coronel Aviador Paulo Roberto Cursino dos Santos, do cargo de Comandante da Base Aérea de Anápolis e do Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcês, do cargo de Comandante da Ala 2. Um acordo de cooperação técnica entre a Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal foi assinado no dia 22 de dezembro no Comando da Aeronáutica em Brasília, Distrito Federal. A assinatura do acordo tem por objetivo a cooperação técnica e operacional entre as instituições com vistas ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum. O FAB em Destaque fica por aqui.